E aí rapaziada, suave? Aqui é o Sr. Titi trazendo mais um vídeo pro canal, Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Seguinte rapaziada, hoje eu trago pra vocês um vídeozinho aqui em um novo DD Tank que saiu faz pouco tempo E mano, se você quiser jogar, vou deixar o link aí na descrição, beleza? Eu não vou jogar nesse DD Tank aqui, só se bater uma quantidade de 300 likes aqui, daí eu jogo nesse DD Tank e gravo vídeo pra vocês Só depende de quem tá assistindo o vídeo Mas eu, eu vou falar a versão dele, quantos cupom que ele dá pra batalha A versão dele é 8.7, cupom pro batalha dá mil quando você ganha, 10k, é, 10k quando você perde, beleza? Cara, é da versão um pouco mais hard, demora um pouco mais pra upar. Mas, mano, é muito top de jogar Porque eu consegui ver algumas coisas aqui Mas não tá nessa conta, né, galera? Tá em outra conta Que é o Tietchan55 Quem quiser adicionar pra ver como que a conta tá A conta tá top, beleza? Servidor foi lançado aí, acho que tem, que ver, três semanas, eu acho nem é isso, tem galera, duas semanas que foi lançado, descobri aí por um inscrito que foi lá no Facebook e passou aqui essa dica pra mim Decidi criar uma continha aqui pra ver como que tá o servidor e tudo mais Se você quiser entrar, mano, o link tá na descrição, mas tem que entender que o link tá, ó, encurtado Você vai ter que esperar 5 segundos, depois pular o um anúncio e entrar aqui no internet, tem que criar sua conta Daí se vocês bater a quantidade de 300 likes aqui nesse vídeo, eu posso trazer mais vídeo aqui pra vocês nesse servidor Não depende de mim, depende da quantidade de likes que bater no vídeo Cara, me segue no Instagram e no Facebook, mano. Daí você vai estar me avisando os DDTank novos que sair. Se você tiver um DD Tank e quiser que eu divulgue, cara, eu posso divulgar aqui pra você de graça, tudo bem. Só vou deixar o link aí encurtado e o que vai ser divulgado, beleza? E, mano, vamos bater essa meta de 300 likes? Galera, eu não vou mostrar o DDTank sim todo, mano, porque, tipo assim, eu não ganho nada pra divulgar DD Tank dos outros. Daí é muito ruim ficar, tipo, né, tipo assim, divulgando DDTank e... Os caras quer ver, não ajuda nem nada, entendeu? Daí tá aqui o The Tank. Mano, vou deixar o um link aí Se vocês quiserem criar a conta, cria Espera aí 5 segundos, você vai te matar Porque, tipo assim, é foda, né? A gente vai divulgando, divulgando o The tank, agora, antigamente, eu fazia um trem mó, mó estranho Que era divulgar o The tank dos caras Os caras depois me baniam o DDTank E não me dava mais nada, entendeu? Tipo assim, itens, nada A pontinha ficava lá, tipo assim Porque eu trabalho, né? Aí entra uma vez por semana no The Tank, Daí os caras fazer o quê? banir a conta mas agora o que, que eu tô fazendo? Eu tô divulgando o DDT que não tô criando conta e o um pano, mano. Eu tô esperando bater uma meta de likes pra gente querer, poder querer evoluir a, a conta aqui. E, galera, eu tô pensando em fazer live. Se vocês quiserem, deixa o like aí. Vamos tentar bater essa meta de 300 likes. Eu vou começar a fazer umas lives todo fim de semana. Vou entender que a galera quer que eu, é, que eu compartilhe aqui minha felicidade com vocês. Beleza, meus, mano? E eu acho que ficar com esse vídeo por aqui. eu Decidi trazer esse detalhe aqui porque saiu faz pouco tempo. Duas semanas. O top nem tá tão bom assim. Mano. Quer entrar no DD descobrir as coisas que tá acontecendo aqui? Tá na descrição, cara. Espera 5 segundos, entra aí e joga. Esse vídeo aqui não vai ter corte, não vai ter nada, mano. Só vou mesmo jeito que tá aqui, vou postar no YouTube. Só o link mostrar pra vocês. Se DD Tank aqui é novo, né? Daí eu falei, ah, vou mostrar pra galera, porque, tipo assim, tem que fazer aquele uns videozinho da hora mostrando o Mas eu não vou deixar o link que vem, tipo assim, no Tank aí. Vai estar o link do DD mas é encurtado. Se você quiser entrar, entra. Se não quiser, se quiser deixar desligue aqui, não vai mudar em nada, beleza, meu parceiro? Mas só isso que eu tinha pra fazer de vídeo aqui pra vocês hoje. Eu tô tentando pôr. Uh, eu tô fazendo um vídeo aqui editando bem, galera. Eu vou ver aí, se o canal tiver que ver com feedback bom, posso esse vídeo Um vídeo aí que ver de um jogo diferente Tô quer ver editando ele bem, bem mesmo, mano Colocando name, altos bagulho Se vocês quiserem, deixa aí o like e também comenta Vamos ver se a gente compartilha esse canal aqui Pra gente bater essa meta de 4 cavalos cara Porque eu quero bater 4 mil inscritos, depois 5 mil Só depende de vocês, galera Não é só porque, tipo assim, eu gravei no 337 Eu vou parar de gravar do de Pirata Não, mano, eu vou gravar mas vamos bater essa meta aí pra dar uma moral pro Tietchan. Então tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço do senhor Tietchan. Me segue nas redes sociais pra me avisar de DDTank e tudo. Bater umas ideias. E me segue no Instagram, porque eu tô quase conseguindo 150 seguidores lá, mano. Então dá uma moral aí pra mim, demorou? Link na descrição do DDTank. E tamo junto, até o próximo vídeo. Se você for novo aqui no canal, cara, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Tá assistindo até agora? Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. E nos próximos vídeos eu posso trazer nesse DDTank. Só depende... Se bater uns 100 likes, até 200 likes aqui, eu consigo gravar uns um vídeo aqui pra vocês. E pra minha conta, ó. Beleza? Quem tá ligado? Quem é inscrito fiel, Tá ligado aqui com quem é os proceder aqui do tchê, Então tamo junto, até o próximo vídeo e falou!